Shopping em reforma? Tá perto do lá. Shopping reforma e a gente veio assistir o filme do. Annabelle. Esqueci até o nome. Anabelle. Anabelle, né? Anabelle 2. E a gente vai ver se tem sessão, né? Porque a gente não tem ainda certeza. A gente veio. Na viu sorte. que tinha alguns ingressos, né? Agora é 8h50 mais ou menos. A gente veio pro. Pra sessão das 9h30. A gente vai ver se ainda tem, se tiver a gente pega, se não, a gente faz. Dá uma volta. <risos> não. Aproveitar que tá se sem Isa. Tá saindo, hein? É, eu fico com a, mãe, com, a mãe, com a mãe, com a avó dele. E vamos lá, né? Vamos levar vocês pra conhecer o shopping um pouquinho. Shopping eu não sei se vai poder gravar lá dentro. Será que eles vão deixar? Tem lugar que não pode, simplesmente. não permite. Aí, tem lugar que Porque eles não... O é um deles. Tem lugar que eles não deixam mesmo. O shopping tá crescendo. Aí a gente, né... Só vem quando ele tá desenvolvimento. Mas ele tá pra abrir o... Aquele... Playland. Playland. Quando inaugurar o Playland talvez a gente venha, né? Vem trazer o Enzo pra conhecer, né? Porque a gente veio no antigo. Antigo é pequeno. Quase não tem muito brinquedo pra criança de um ano. E, gente, eu vou abaixar aqui porque tem segurança na porta. Não sei se pode. Dá muito Muita, muita criança que vem se encontrar com outras no, no shopping. Não é nem adolescente, né? É criança. É, mano, tinha uns molequinhos ali na porta, tipo uns 12 anos mais ou menos, aí eles. Aí eles vêm, tem então, a porta do Playland quando bombava e tal. Mano, eu tô de coração apertado porque o neném não veio hoje. Não fica não, amor. Tá bem. Ele gosta tá bem. de filme, ele até gosta de filme de terror, mas. Mas não é bem, é, faz mal, depois fica acordando no Não, estado. mas eles não iam deixar também Não, não pode que Nem a linguagem de 18 pode ela não poderia depois de 18 não ia poder fazer é. Mas tem o é. Malvado Favorito é. Tem alguns outros que... A gente vai ver se traz aí pra ele pra assistir, né? Uma coisa que deve ser foda, tipo assim, você pensa, pensa, vocês estão vindo com a gente aqui, certo? Agora imagina quem tá em volta, que vê a gente falando com vocês aqui, fala, porra, o que será que esses loucos tá fazendo? Você não pensa não? Será que eu não Ainda mais eu leste, né? É. Mas é, porque se sair não, na... Tá doido, sai, traga, sai, sai tá... na rua desse jeito, os caras tomam. Toma um aqui toma? Aqui toma. certeza. E aqui Isso o pessoal é como... não é acostumado a ver ninguém gravando nada, então... É que a maioria do pessoal que faz vlog também é daqui, né? Youtube esse negócio? Tem... Mano, é que... Sei lá. é Quem tem amigo que faz, aí acaba fazendo também, né? É. Eu tava olhando no espelho ali. Como eu sou bonito. Né? Nossa, você <risos> tá, tá rindo do quê? Ah, tô eu tô apenas concordando com o seu né? Eu acho bom. Eu acho que não vai ter sessão. Eu acho que vai estar lotado. Oh, Ó, se liga. se liga no peitoral. <risos> é fofinho, que da hora. E agora a gente tá chegando já, no, na parte do cinema, pra gente poder fazer o... Mano, eu acho que não vai dar pra fazer lá dentro, não vou gravar lá dentro, né? Tipo, não na sala onde tá tendo o filme, lógico. E a gente chegou, o cinema tá em reforma, viu? tá em reforma, que vazio que é, tá doido. Aqui a gente vai tentar comprar uns bagulhões extra ainda, ver se dá tempo. Será que dá tempo? Deixa eu ver que hora que vai. É acho que é sessão 40. 9 e, e Sessão acho que é pra 9h40, Se tiver, né? Porque assim tem dois cinemas. Tem um cinema que é nessa parte aqui onde a gente tá. E você compra ingresso pra mesma rede do cinema, só que é pra outro, para outra loja, em outro lugar. Então é um maior rolê. Tá vendo? Eu então não sou eu que pago quando a gente sai. Ela é ela que paga. Que bom, né? Caralho, esse livro. Ó filho. Uau, 29, 29. Oh, oh, oh, oh, oh, Quer tirar uma foto? Espera aí. É, nois. Meu parça, tá ligado? Nós fala todo dia, né? tirar foto do emoji. Que monga! Pera aí que ligou o flash, ficou ruim Meu Deus do céu! Que ficou? Hum. Ficou O Ficou mal você! ficou melhor que eu. Lógico, porque eu sou fotogênico! É, lógico, foi eu que tirei! Vai, agora vai sair bem legal! O celular não quer tirar foto. Peraí, vai, vai, vai, vai. Vai, vai. Vamos a gente vai lá pegar pipoca e já vai começar o filme. Cocô, cocô, cocô, cocô, cocô. Cocô, cocô, cocô, cocô, cocô, cocô, cocô, cocô, cocô. Caraca, cocô. cocô, cocô, e eu com a pipoca. A pipoca é o mais saudável. cocô, gordão. próximo que eu quero ver é... Nenhum desses. Eita, deixa eu Passamos. Comprar. Passamos. Passamos. Passamos. Ah, Passamos. Passamos. Agora a gente tá na... É pra qual sala? 14? <risos> que que é, o. É 14. 14. É tá bem marcado. Ó. Vai ficar escuro agora. Oh, xiii! Oh, xiii! Aqui, Amanda. Ela até quebrou de Simão, de... Agora é hora de comer. Finalizar, colocar as casquinhas. Tudo bem, Vou finalizar aqui e depois a gente volta. E aí eu vou, vou falar pra vocês como é que foi. E aí, voltamos. Voltamos, traumatizado. né? Sobrou pipoca e refrigerante pra cacetada. E, mano, é o seguinte. O que você achou do filme? Dá pra assistir. <risos> dá pra assistir. Tem as partes da assustam, mas dá pra assistir sim. Mano, sinceramente, eu acho que assim, ó, velho. A menininha é uma filha da puta. Que não sossega no lugar dela. Que é. é fica, curioso, indo atrás, véio, fica indo atrás. Fica aí atrás dessas coisas aí. Tá amarrado, mano. E fez um barulho, corre. Vai olhar o é, mano, eu acho impressionante que o filme de terror é isso. É, Tipo o que assim, que é, mano. Ah, você <risos> escutou um barulho lá embaixo, Meu no Deus quarto, é. Aí tipo, tá, tá ligado? Tem umas partes que eu não peguei do filme. Ah, achei meio sem, sem graça de fazer. Mas tem umas horas lá do filme que. Mano, tá muito na cara que vai acontecer alguma coisa e a Lazarenta vai. Outra coisa que acontece é que, tipo assim, ninguém nunca fala, ah, puta, aconteceu isso comigo e. Vocês né? Alguém pode me ajudar, um adulto, né. Não, a criança não fala, tá ligado, o que que tá acontecendo. É impressionante também. Mas o filme é bom. É bom, deu... Deu um É. É meio sinistro e tal. Aquela boneca, a gente não vê, Tipo assim, teve alguma... Pra quem assistiu a Beli ali, teve algumas partes que mostra aquela lazarenta da, da freira. Né? Ela não lembra, mas eu lembro dessa freira. Então aí agora a gente tá indo embora pra casa, depois de assistir esse filme. É... Agora a gente vai dormir, né? Muito bem. Oremos. Tô com um pouquinho de dor de cabeça porque não era XD, mas era legal. Ah, o... ah, a, tipo. Aquilo... É, então, a gente não trouxe a Enzo porque falou assim, ah, no mínimo isso é tipo pra 18 anos e tal. Achei uma mulher que foi recém-nascido, cara. Nossa, estranho. E um molequinho de uns, sei lá, uns de 9 15. anos, 8 anos de idade, que assistiu também. Mas a Amanda fala também, mas ela ficou se escondendo nas partes de terror. É lógico. Mas é. É. É. É. não tem graça, né? É lógico. A parte que dá susto que é a parte que você tem que assistir é, o bagulho. Tá olhando de demoniada. Já vi isso gente, na igreja, já. Já tá nós aqui no corredorzão, ó. Bum. E, mano, é isso aí. Já sabe, né? Se gostou. Deixa o like, compartilha aí Sei lá, mano Tá crescendo aí já esse canal Um pouco, né Tá crescendo naquelas, vai na moralzinha, né O pessoal curte de pouquinho É mais alguns amigos, mas compartilha aí Você que não conhece vai, É umas merdas dessas Que a gente vai sempre estar tá postando Se você não entendeu esse vídeo, imagina Os outros que vai vir, né Bom, é isso aí Fui, cheio, rico, rico cry I don't really should've never lied Should've saw the